Você sabe o que Deus disse a respeito da educação das crianças? De quem é a responsabilidade por educar os filhos? Nesse vídeo de hoje eu vou estudar com você um texto da Lei de Moisés e outro da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então vem comigo para o capítulo de Deuteronômio 6. São esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem." E vocês, muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas, falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se." E a primeira coisa que a gente percebe aqui é que existe um propósito para a educação dos filhos, que é que eles desenvolvam o temor ao Senhor, o temor ao Eu Sou. E uma outra coisa que é importante. É que antes da gente ensinar os filhos, nós precisamos ter um posicionamento de adorá-lo como sendo o nosso único Deus. Até porque não faria o menor sentido eu ter que ensinar os meus filhos a fazer uma coisa que eu mesmo não pratico. E o mandamento que foi dado para nós é que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Porque na medida com que ele esteja no nosso coração, naturalmente vai ser isso que vamos ensinar uns para os outros, principalmente para os nossos filhos. E esses princípios espirituais devem ser compartilhados com eles em todo momento, seja sentado em casa, seja andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso quer dizer que é em todo momento que você estiver acordado. E aí pensa comigo, só é possível me responsabilizar pela educação dos meus filhos se eu conseguir passar tempo com eles. Porque se eu estiver correndo a todo momento, trabalhando, estudando, não conseguindo ter tempo para eles, isso nunca vai se efetivar. E se essa educação começa quando a gente está sentado na nossa casa, a gente também poderia chamá-la de educação domiciliar. Existem algumas pessoas que costumam chamar isso de Homeschooling. Isso que faz todo sentido, porque a educação deveria acontecer dentro de casa e não num lugar chamado escola. Mas a educação não se restringe somente ao Homeschooling, ela também pode acontecer num contexto de Road Schooling. Isso porque se Jesus mesmo disse que o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça, isso significa que não necessariamente devemos estar apegados a residências. Nessa minha caminhada de educação domiciliar, eu acabei conhecendo famílias que vivem em motor homes. Conheço até uma família que mora num barco, então eles vivem transitando entre terras e mares. Agora, uma coisa que eu queria te chamar a atenção para esse texto é que a educação se efetiva de pais para filhos, ou ainda de pais com seus filhos. E eu estou querendo dizer com isso que eu não posso delegar a educação dos meus filhos para uma escola dominical, para uma liderança institucional religiosa fazer essa função no meu lugar e nem vou transferir essa responsabilidade para uma escola ou ainda para o governo muita gente costuma dizer por aí que a escola é o lugar onde a gente aprende é o lugar onde a gente é educado mas na verdade a escola faz instrução, a escola faz escolarização e para a grande maioria dos pais, a escola é um depósito de crianças. Um lugar onde eles deixam os filhos para que possam trabalhar, para ganhar dinheiro e pagar as contas. E isso significa que a escola acabou se tornando um lugar para que os pais exerçam a sua irresponsabilidade pela educação dos seus próprios filhos. Tem muita gente que pensa que eu estou numa condição de ilegalidade com o Estado quando eu retirei os meus filhos das escolas tradicionais para que eles começassem a fazer a educação domiciliar. Mas, na verdade, diante da Palavra de Deus, a gente percebe que é o oposto. Os pais que não se responsabilizam pela educação dos seus filhos e os depositam em escolas é que estão numa ilegalidade espiritual. E antes que apareça alguém argumentando que devemos estar de acordo com as leis dos homens, então dá uma olhada comigo no que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou ler com vocês o parágrafo 3 do artigo 26 no texto original em inglês, e depois a gente traduz para o português. Diz assim, Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. E isso significa que os pais têm a prioridade de escolha no tipo de educação. E eu quero que você perceba aqui que a palavra é educação e não instrução como costumam aparecer nas traduções para o português. Tipo de educação que será ministrada às suas crianças. E aí conseguiu perceber que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos respalda a educação domiciliar e dá autoridade aos pais pela educação dos seus filhos. A autoridade é dos pais, não do Estado. Ah, mas o MEC e a BNCC diz para fazer assim assado. Isso é problema deles. Eu não preciso necessariamente ter que me adequar ao que eles pensam como educação, porque isso foi dado para mim e não para eles. Quem tem que buscar diante de Deus qual é a melhor educação que tem que ser dada para as crianças são os pais, não é o governo. E eu duvido que esses dirigentes aí das escolas se responsabilizem para buscar diante de Deus o que, que deve realmente ser ensinado para as crianças. Eu quero deixar bem claro com isso que eu não estou gravando esse vídeo para defender algum tipo de partidarismo religioso ou mesmo partidarismo político. Porque assim como eu não delego a educação dos meus filhos para uma escola ou para o governo, isso também se dá com relação a qualquer tipo de partido de direita ou de esquerda. E entendam que eu também não estou incentivando que a educação dos filhos seja delegada para uma igreja. Isso me referindo a uma instituição religiosa. Nenhuma dessas catequeses de linha católica ou protestante que eu já vi por aí está preocupada com princípios espirituais. O que eu tenho percebido ao longo de todos os anos estudando alternativas educacionais é que as instituições religiosas estão preocupadas em formar membresia. No fundo, eles querem ter assistência dominical nas reuniões, porque eles ficam competindo entre si. E antes que apareça alguém aí querendo me questionar a respeito dos resultados da educação domiciliar, já vou adiantar para vocês que a modalidade de educação que mais traz resultados para as crianças é a educação domiciliar. E essas estatísticas indicam que isso independe até do grau de escolaridade dos pais. E se você ficou curioso em saber mais como a gente pode emancipar as nossas crianças dessas prisões escolares, então eu já gravei uma playlist de vídeos para você lá no canal do Openmaker. Se você quiser acompanhar esses vídeos, dá uma olhada aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! O canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!